E quentinha, mas. olha isso cara. Claro e quente, tudo? É? quentinho. Olá, galera, bom dia, eu sou o Pedro da Partiu Arraial Eu tô aqui em Arraial do Cabo E hoje a gente vai partir para Arubinha Lugar top, quem conhece, sabe como é que é É zera. Tá bem cedinho aqui, vamos pegar o um lugar bem vazio Fazer umas top, umas fotos iradas eu tô esperando o salvador da pátria, Dudu Chegar, né? a Cinderela Cadê o miserável? A miserável ali, ó. Teve pouco tempo, Dudu, pra você pra procurar a camisa do, do Partiu Arraial pra colocar. Olha ah, a cara de sono. Esclamento, né, rapaz? Eu que vomito a noite toda, você que, que chega com essa cara de sono? Acho, ah, a, a bolsa tá aí, a bolsa. Com a, com a GoPro. Ah, rapaz, eu tô vindo aqui com a... o que aí? Aqui na frente? É? Mora na frente comigo aqui, rapaz. Quer? Eu aqui. Ai, meu Deus do céu. Você tá drogado? Hein? Você, você, você usou o quê? O que, que você usou? Rapaz, eu tô com a cama nas costas. <risos> galera, tirando. Dudu aí, ó. Dudu chegou, Dudu, Zé do Nó. Bora, <risos> bora. partiu? Chegando agora. aqui no Porto agora. O pessoal aí de, de, de bike aí, ó. Já já tá chegando aí, rapaz? Bora, a galera chegou de já, ó. <risos> Olha lá, a galera já tá ali estacionando aí de bugre. Aí, o pessoal aí, ó. Ai. Vamos embora. Primeira Vambora parada faz. pra foto, hein? Vamos hein? Olha aí, ó, o Diazão. Olha lá, Pedrão. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bora que a gente vai fazer uma foto. Então, a vai fazer as fotos aí do pessoal aí. ó Beleza? Aí depois Sério? Não, olha não. Tô com a cama nas costas ainda. Que loucura. Oh, mais uma. Oh. Foi. Legal. O é, não é, não gente. Não é, não Não Tchau! Que ótimo tchau! Tudo não tá aguentando em pé aqui. Olha é só. Aquela galera ali, eu, eu perguntei a eles ontem se eu podia fazer uma filmagem com eles. Pô, a gente pode fazer uma filmagem pro YouTube e tal, pra eu poder mostrar ela. A Thaís, pô, a super solista, falou, Pedro, claro! Inclusive, no restaurante que a gente tava em Cabo Frio, a gente viu um vídeo seu passando no, no, no YouTube, Gostou do vídeo e chamou você pra, pra fechar o passeio eu Falei, caraca, que legal, né? Maneiro, dizer, maneiro Isso é maneiro, porque a galera vai vendo os, o, o... É uma bola de neve, né, cara? Vai vendo é, o, é, pô. o passeio, os vídeos, aí vai contratando o serviço e tal Eu vou ficar enjoado, eu né, Dudu? Eu, eu, vou, vi, eu vi a pizzaria, eu tô te falando que eu fui em Cabo Frio, na pizzaria lá em Cabo Frio Eu vi você os viu? vídeos lá, lá, lá do Partiu Arraial Eu quero comer essa pizzaria de graça, ah! <risos> Chegando aqui agora, o quiosque da Andreia Em Monte Alto da André, galera. E hoje tá legal para caramba, isso estrutura aqui é muito maneiro. Simba, aí, ó. Simba. Galera, que eu acho que é André. Isso que eu acho que é muito legal. chegar balão, ah, o balão, tá. perto aqui para vocês verem que o Simba só de tirar foto aqui também, ó. Aí ele aí. Maneiro, né? Primeira vez que eu venho aqui. Olha que eu moro aqui, hein? E olha que eu moro aqui. Mas o que eu acho da Andréia é esse aqui. Esse aqui é o que eu acho da Andréia. Olha lá, ó. É, maneiro, hein? Bacana. Espaço legal, aconchegante. Um auzinho também fica legal. Aí, ó. O Pedrão tá arrumando balanço ali pra. Só tirar uma fotinha. Daqui a pouco começa já a já lotar aqui. O famoso balanço. Aqui ele uma. A bomba ali ó cai um pouco de água, sabe? Ah, aqui, é um ó. Frioirão, sabe? Obrigado. Vou mostrar aqui, ó. Aqui o chuveirinho, ó. chuveirinho sai água por aqui. Esse caninho aqui de bambu. A duchinha. E o banheiro aqui. E eu agora passando meu espelho ali. Aí o balanço tá. O Pedrão tá botando balanço aí pro pessoal tirar foto. Figueira, não, é a mesma areia. Mesma... Não, é, na verdade aqui já é figueira, né? A gente conhece figueira. Então, já, já é, no caso daqui. Cria de, de figueira. Ah, é? é? É cria. É grande, ó. Cria, desde o pequenininho que vem aqui. Se vocês forem um pouquinho mais vocês vão que lá no final é a, no início, né? A praia grande continua. É, é uma Isso aí. Ele vai até Até essa 40. A praia grande até essa 40. Pode Aí aí. Foi! Legal! Maneiro, fazendo os videozinhos aí, ó. O pessoal botar no... no rios no, do Instagram. Vamos lá? legal, muito bem. Como é? É, eu fiz com ele sozinho, pesco sozinho e com juntos. gente. Foi? Foi. Uhum. Tá lançando? Agora é no portão. Agora eu vou tirar foto no portão ali, ó. O portão aqui, ó. entrada de rio. Aí, por exemplo. de bonito, Game, no... Game of Thrones. Aí, legal. Legal que okay. é. Só e saber que eu não vou perder a mais duas horas. Rancando a cabeça de todo mundo lá no fundo ali. É. Uma ah, é. maravilha. tirou 80 já... fotos aqui. Não, não, é melhorada. Já, tá já valeu, né? Já valeu. valeu. É, vamos fazer os caras. Não importa. Eu queria fazer uma de vocês dois. Ah, tá bom. Tá. Okay. Aí, acabou o ensaio. O Pedrão já tá voltando. Acabou a foto na costa da Andréia, A gente terminou agora e tá indo em direção a Arubinha A galera já fez as fotos no balanço Vocês viram aí, a gente fez vídeo Fez foto, foi bem, bem maneiro E tá vazio isso que é legal, a gente pega o dia é. pra Aproveitar vazio E a edição aqui o pai acaba Sofrendo menos, né? Verdade E agora a gente vai na Arubinha, partiu? Bora, partiu Arubinha Bora. Valeu galera Indo embora aí, ó Valeu, Pairon, ali Alô, Tairone, aí, Tairone. Tem tem um amigo do Cabo aqui que chama Tairone também, né, Pedro? esse nome eu não vou esquecer jamais, Ele nem falou, meu nome é Tairone, eu falei eu jamais esquecer esse nome. É Tairone o que mesmo? Tairone. Ele que ele falou ali. Ah, Tairone cigano. De... É, que é cantor. Tairone cigano. Tairone cigano. Cigano, cigano. cigano, é verdade. Ele falou que o nome dele gravou até com Marília Mendonça. Chamado Tairone Cigano. Ah, tá. É né? Deve ser, se não for vai ser. Aí chegando aqui agora na entrada de Arubinha. <risos> galera, chegamos. Arubinha. Eu vocês lá, pode ser? Show? Chegamos, hein? É nóis. A galera tá aí indo ainda na frente, ó. O Tyrone né, Dudu? Ai, Tyrone! <risos> galera bacana pra caramba, gente boa. Família top. E ó, eu achei que fosse estar ventando mais aqui, hein, Dudu. É? Tá olha tá que ventando. água linda, cara. Tá top, eu até vontade de tomar boa. Dá mesmo. E a água tá clarinha, olha só. E quentinha, velho. Olha isso, cara. Claro e quente, Dudu. É? Quentinha. Mata pau. Eu, o Dudu tá pedindo pra não filmar aqui a, a blusa dele, pela cagada de café. Parou no meio do caminho pra comprar café, se um botudo, ela, não filma não, tá falando pra mim aqui, não filma não, não filma não. Vou filmar aqui, ó, tudo cagado de café? Tudo cagado de café <risos> com leite, café com leite. Gente, que água clara, cara. E aqui eu tô impressionado que não tá ventando aqui, cara. Tô calmo. Um por causa das árvores aqui, ó. Não claro. é possível, ela, será que é? Tá ventando um pouquinho lá. Rapaz, que água é bonita. Achei que postar a ventania acabando com tudo aqui, vazio. Olha isso, que beleza. Arubinha vazio, gente. Que maravilha. Aí o Caio aí, ó. Aqui, galera. A escola do Caio de Kite. Vou mostrar para vocês aqui. Se quiser fazer Kite Surf com o Caio, só chegar. O cara é brabo. É brabo, Pedro? Pô! Oh. Ele é muito fera, ele roda o Brasil todo, pô, pega o litoral todo e roda tudo. É mesmo? Ele é fera, você não mais. sabia não. A verdade é que a gente tem uns atletas muito feras aqui pela região, né, cara? Cabo Frio, Arraial, Saquarema, tem uma galera braba. patrocínio forte, uh -huh. que roda o Brasil todo aí. E ele vem com estrutura aqui, ó, a estrutura que eles têm. O negócio é... É... é... é Eu vou deixar a roupa do Caio estrutura aqui. Estrutura é boa, né? Caio de desculpa. Aí galera que quiser dar uma olhada lá no... Fala aí, beleza, galera? Bom dia, bom dia. Beleza? É bom dia, bravo. beleza? O arroba dele valeu, lá ali, na cara. descrição lá. Se quiser seguir... É isso aí, quem quiser fazer e... uma aula de kitesurf, só chegar mais. É nóis. Arubinha, kitesurf e Arubinha, tamo junto. Show de bola. Valeu, valeu, valeu irmão. Aí, ó. Chegou. Aí, ó. Valeu, caiu. Tamo junto. A área de pouso. Olha a prancha aí, ó. Zinha. Poxa, que isso? Hein? Esculacho, hein? É, pô? Esculacho hoje, hein? Hein? Hã? Esculacho hoje. Hoje tá, hoje tá bonito, Gigi? É, hoje. E saindo daqui, galera, a gente vai pra. Isso aqui é bomba para encher vela. Ah, tá. Bomba para encher vela. É, bomba de. de fola, bomba hein? Mesmo, é, mesmo. Pode até encher colchão inflável, de... e alguma coisa, é. né? Maneiro. Maneiríssimo. Top. Arubinha top. Vou chamar a galera lá Arraial do Carro, seja é muito bem-vindo. Partiu. E aí, vamos nessa? O pessoal do bug já tá ali, ó. Se quiser deixar o chinelo aí, pode deixar. Pode deixar aí o chinelo. Pode deixar o chinelo vamos lá, aí. Vamos lá, vamos embora. Aí, tem uma boiazinha aqui que é, limita o pessoal. Aqui tem um espaço ali pro pessoal fazer kitesurf. surf, é essa boia aqui e lá na frente tem outra. Aí eles fazem kitesurf aqui nessa área. E aqui a gente toma banho. Aí o toma banho aqui. Uma famíliazinha já fazendo ali. Aí o Pedrão já fez a fotográfico fotografo aí, a família. Agora a gente está indo mais um pouquinho lá pra ponta. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês também. Essa água tá cristalina, quentinha. É muito bom aqui. Você bota a criança aí, você fica despreocupado, porque aqui é muito raso. Aqui é muito raso. Aí você fica despreocupado com a criança aqui. Aí, olha que doideira. Aqui tá uma calmaria porque esse lado aqui tem areia mas desse lado aqui já tá ventando um pouquinho é como é que ela fica mexida aí aqui ela fica mexida né que o vento vai batendo na água vai formando ondas e aqui por conta desse banco de areia aqui ela fica calmaria. ó. Olha aqui doideira muito bacana isso é isso aí muita gente conhece como conta de alcaíra conta da alcaíra Muita gente conhece como Ponta da Alcaíra. Muito bom. Olha aí, ó. Que saco. Olha pra trás, não. Vai de novo. Fazer o um videozinho agora Fazer outro aqui, de outro casal. É a versão É, a né? Eu teoria não vai faltar né? É, vai Bom que ainda tem um pedaço ainda pra você fazer vários e vários vídeos. É. <risos> Filmando. Até lá embaixo. Tem que fazer vários vídeos diferentes. Tem que né? Ah, um tô aí, ó. Quem não tem as mães, não entra, não. Não, não, não. Pô, calma aí, não. Quem não tem, a irmã não entra não! A ajuda do professor, não. ficou legal, mas tem que fazer outro, outro? Tá vendo? Não ficou legal, o cliente não gostou, tem que fazer outro. Vamos embora, até ficar legal, até o cliente ficar satisfeito. Tem que ficar satisfeito. Essa ah, vai legal, ó. Tchau, Fui. Essa ficou boa, hein? Galera, finalizando a Arubinha. O pessoal já finalizou aqui as pontos, Todo vindo curtir a Arubinha. A gente, galera um pouquinho à vontade aqui nesse ponto. Pra curtir, tomar um banho, conhecer a praia, conhecer a lagoa. Fazer umas fotos legais aqui, depois a gente de tá tirado fotos, fazer os vídeos É o momento deles de curtirem, no caso você vier pra cá, você vai ver o tipo o tamanho, a água quentinha, clarinha E agora a gente vai seguir pra trilha 1 da Praia Grande Partiu, bora! Partiu trilha! Fala galera, chegando aqui na Praia Grande, vamos partir pra uma trilha agora Aí o casal aí. Bom um é? dia, beleza? E aí, batido, Vamos lá. É isso aí. Gente, pegou um diazão, hein? diazão aqui, ó. Praia grande. Diazão hoje, hein? Poxa. Tomara que seja mais quentinha a água. Parece que tá quente. O pessoal tá na. Tá na água? Será que essa água tá quente, Pedrão? Cara, isso tá falando aqui agora, que eu acho que a água vai estar um pouquinho clara. Fê, já tá um pouquinho clara, eu acho que vai estar quente. Ontem já tava quente, né? Uhum. Ontem tava quente a água. A água escurinha, mas tava quente. Pô, tô então vendo o pessoal tá... dentro da água ali. Parece que tá... É, tem muita ah, gente né? É, parece que tá... Tem que ver como é que vai estar lá. Parece que, que tá quente. Calor, né? Vamos, Vamos lá. lá. Vamos, Vamos partir a trilha. E tem um gato aqui dentro da água. Aí, ó. Aí, ó primeiro visual da trilha é isso aí. Aqui é Casa dos Guarda-Vidas. E aqui é a Rua Miguel Ângelo, que dá acesso até o deck dos pescadores. Esse já é o, o segundo visual da trilha. Ó. Aí é PG aí, ó. Tá clareando, tá clareando, a água tá clareando, tá um pouquinho escura ainda. Tá clareando mais. Ah, já conhece, né? Já. É o Imetiba, ele é de 1881. Não, até hoje tá lá. Tá lá. Aí, galera, Imetiba, 1881. Ali é legal que porque... você... entrar com máscara. Ah, não, ele E aí você vê que tá bem vazinho, ó. Tá, tá. Maré seco. Maré né? Água Tá, vazia. Sim, e ele tá em terraço. Como esse dia, esses dias, nos últimos dois dias teve ressaca, então a, a onda quebrava em cima dele. Uhum. E aí a, a, a, a areia sai. Isso. Aí ele fica diferente. todo pra fora. Aí tem uma espaço que você consegue entrar assim nele, sair, tipo, fica uma, um círculo, sabe? Você entra e sai vira. Depois a gente pode sair, a massa. Ah, então tirar, fazer um vídeo pro Instagram. Agora. Acabamos vamos de voltar de Arubinho, o trânsito para entrar na cidade tá uma loucura. aí é, chegando aqui agora no.. Na famosa calha. Aquela aí a calha que dá lá no deck dos pescadores ali embaixo. Isso aí é outro visual da trilha aqui embaixo que fica o pessoal das canoas aqui embaixo e aí cerca aqui faz o circo aqui para poder fazer uma pescaria artesanal ele chama né agora vamos vamos seguir adiante aqui com na calha eu já tô um pouco ofegante voltando de academia Aí a gente já fica meio fregante, né? Chega passar o Carnaval aí, passa o Carnaval, a gente come gom, um, um cavalo, eu como para caramba, eu paro, paro de fazer tudo, como hambúrguer, como, como de tudo. Aí agora também para voltar é punk. Mas é isso aí vai <risos> tem um jogo assim que toma cuidado aqui para poder não cair é, olha o visual ali ó o da pg traia grande e a que eu acho que lá da da meu Deus esqueci o nome não, é o nome daquele que eu acho que a gente foi lá Pedrão Oi? aquele que eu acho que lá em Monte Alto que a gente foi, qual é no... o nome? da Andrea. Ah, da Andréia. Lá na ponta lá. lá. é top. Muito bom. Vamos um lá também. Aí, ó. É Aqui na Praia grande. Um pouco mais à frente, ah, tá. ele é um que eu acho muito maneiro esse é. É. É. É. É. É. É. É. que hoje. é. O dá alguns dá até com lá. Aí tem uns quiosques aqui embaixo, pan. uns guarda-sozinhos ali. Uma cadeira e mesinha. É isso aí. Partiu o deck. Pessoal, avistando a tartaruga lá. Lá próximo do deck. Você vê que a água tá clareando ainda, que ela tá meio suja aqui ainda, tá vendo? Da maré.. Da maré escura que teve aí. Agora ela tá clareando mais um pouquinho. Vai ficar cristalina aí. Março é a melhor época para vir, galera. Março é sensacional. Quer curtir praia em arraial, tem que ser em março. As águas ficam cristalinas, paradinhas, quente. Quentinha. Outro patamar. O pessoal não é aqueles pescadores ali. Já fazendo fotografia, ah, ensaios a janela do paraíso está logo ali também, em cima pegar essa trilhazinha aqui, muito bacana de fazer muitos pontos bons para fotografia, para galera que gosta de tirar foto o deck também já está bem famoso aí, né? na internet um ponto que e os turistas gostam de fazer. Chegando lá e aparece E aí a gente sobe primeiro, fazer as fotos lá em cima. Show? Assim, Galera, deck lá embaixo. Depois a gente vai descer, mas vamos subir primeiro, fazer as fotos lá em cima. Depois a gente vai pro deck fazer foto na rede, na janela, na balanço. Janela não? Janela não. <risos> Vamos lá, vamos subir agora a trilhazinha aqui, uma pequena trilha, que eu vou mostrar para vocês aqui que não é uma trilha complicada de fazer, só é meio apertadinha. Bom dia, bom dia, bom dia pessoal. Bom dia. normal. Bem tranquilo aqui. Ó. Isso aí já chegamos aqui em cima, pronto. Viu? Bem rápido. Bem rápido. E olha o visual quando você já chega aqui, ó. Como você já chega aqui olha o visual aqui é uma longa história não é dramática olha isso aí ó ele é do francês ali é na frente ó aí ó ponta da cabeça ali ele tem um balanço fotografia é isso aí Outra trilha agora. Lá pra frente. Vambora. Lá pra frente da Ilha do Francês que a gente vai. Ah, tá. Ilha do ah, tá. Farol. Lá embaixo. Lá embaixo. É, um pouco antes aqui, ó. A da ponta era. da ilha. É daqui não dá pra ver, uhum. Mas tem uma abertura. Que é onde faz a divisão entre o continente aqui e a ilha lá. Ah, a abertura, bom. Entendeu? aí você faz é, Ilha do Farol pra Ilhas do Pontal e abre mar aberto para conhecer a gruta, a gruta Azul. A Gruta Azul fica por fora, aqui, uhum. ó. Virado pra fora, pro mar. E aí... Aquelas embarcações estão indo em direção à gruta. Algumas indo e outras voltando da Gruta Azul. Aqui é a Ilha dos Franceses. Ilha dos Franceses. nome, Franceses, porque, tipo, porque... tem embarcação no meio das coisas ali naufragada. É a embarcação francesa, chamada Dona Paula. Uhum. E ela, na época... É, Brasil Império ainda, ela era uma reguladora de impostos, ela passando por aqui, essa área era uma área muito habitada por piratas, pelo um ponto bem estratégico, né? Uhum. E aí a embarcação passou, os piratas atacaram a embarcação, ela foi passar entre as duas ilhas e tem umas pontas de pedra ali, nas ilhas. Ah, tá. Elas acabaram se chocando contra as rochas, a embarcação. Que é embarcação. Isso. Tem como ir? Cara, naufrágio, a galera vai de cilindro, cilindro. mergulhando. Uhum. Mas assim, ainda tem os resquícios da embarcação ainda, porque era de madeira, né? Ah, tá. então muita parte dela já é desmoronou. Uhum. Mas assim, os canhões que tinham ali foram retirados, é, foram levados para o Centro Cultural. Tem uns canhões também da Fortaleza, lá na Praia do, do Forno, que foram para o Centro Cultural também. Mas assim, muita coisa de prata, de, de, de louça né, que tinha uhum. no barco, eles conseguiram recuperar. Uhum. E é maneiro. E aí os franceses que tinham na embarcação correram para a ilha. Alguns falam também porque Arraial do Cabo, essa região toda aqui, era conhecida como França Antártica. A França, na época, ah. quando invadiu o Brasil, tomou toda a parte do Rio de Janeiro aqui, a maior parte. Uh -huh. E eles se concentraram aqui, Cabo Frio, Arraial do Cabo, fizeram vários fortes aqui. Alguns falam que era a ilha dos franceses porque tinha um ponto deles ali, uma, uma estação deles, né? Onde eles faziam a conexão, a comunicação com os outros barcos. Ah tá. Aí hoje já falam que é por causa da, da embarcação francesa ali. Uhum. Fica essas sempre duas teorias. Perdido, é. É, é, o, é. O negócio é assim. A gente conta uma história. E os historiadores sempre tem muitas versões, uhum. né? Para os Então eu só conto as <risos> versões que tem. É isso. Mas eu sempre é vou história em cima pra... da história. É história em cima da história. Mas assim, o que eu acho mais legal é do barco. Que fica mais, né, mais óbvio, botando, né? O uhum. barco afundou ali, os franceses correram para a ilha. Se salvaram na ilha, e é os franceses. É fica isso. mais fácil. <risos> é. correndo lá, pronto. correndo pra lá, lá tem gaivota pra caramba. Tem. Aí ah, o, o ponto que eu falei com vocês é aqui, ó. Se vocês viram aqui, ó. E a gente pega o debaixo também. Uhum. Aqui, o cavalo tá descansando aí, a perna é... dele aí. Aí fica uma praiazinha, assim que assim, é bem difícil uhum. de ela aparecer. Uhum. É, é, geralmente na parte da manhã, repara que quando recua a água, tem a areia ali, aparece. Bom. Sim, ali, ó. Tá vendo? Tá bem claro ali. Tá. Né? Tem, teve umas duas vezes que eu consegui ver aqui. Assim, a maré seca, seca mesmo e aparecendo ali a praia. Pô, que legal. Só que o acesso ali é quase impossível. É, né? você tem que chegar aqui. É, só pela água mesmo. É, só pela Correia. água Não, né? É, então corre. É só pela Correia. água. Não. Boa. Aí depois a gente coloca com a perna lá. Tá fechou. Pô. Show de bola. Sim. Aí bom dia, irmão. Ô, Pedro, ali também fica uma praiazinha, né? Ali a gente também. Ali, ó. Eu não falo nem que é praia porque de vez em quando aparece areia, né? É, só quando a maré seca muito. Seca né? muito. Seca é. muito mesmo. E não é rotineiro, não. É sometimes. Às vezes. Mesmo. bacana. Vamos simbora. Pontal da Atalaia. Isso aí, ó. Cheio de tartaruga aí, ó. Um monte de água viva ali, elas ficam se alimentando das águas vivas. Vamos aproveitar que os dois estão aí. Sessão de a gente faz os dois, depois a gente vai fechar. É, tá bem rasinho ali, ó. É raso e fundo ao mesmo tempo. Raso e fundo ao mesmo tempo. Não, foi no, no, no, no vídeo, que é raso e fundo ao mesmo tempo. Uhum. O lugar aqui. Vamos nessa? É. Ó, eu vou, vou pedir pra você ficar como você tá, assim de frente pra mim. Só botar uma perna mais à frente. Isso. Aí você vai colocar aqui, ó, seu cotovelo no ombro dele. Um, dois. Ou, oh, já foi. Legal, mais uma. Não, tá Só que, ó, relaxa um pouco mais no ombro e a cabeça mais pra cima. Aí, aí, melhorou, melhorou. Que legal, acho que maneira segura, segura, segura. Legal. Legal. Aqui, ó. Pode ficar Aí. Ó. não tem as manhas, não entra não. Pedrão aí. Postura dos dois. Aí. O pedrão que aqui sabe das mães. Legal, legal. Olha lá, ó. Pode beijar. Legal, foi. Maneiro. Vamos fazer. Aí agora vamos em direção ao deck dos pescadores. Ali embaixo. Vou pegar a escadinha aqui, ó. Lá tem muito lugar que é luz aqui, a diária. É igual a Moronha. É, ela também é lugar. Vou pegar outra trilha aqui embaixo. Minha escadaria ali, o pessoal já está descendo ali embaixo Que chega até o deck lá Vambora Estamos chegando aqui Tive que parar o vídeo um pouquinho Porque o meu alarme de beber água começou a tocar Quem é que bota alarme para beber água? Só eu Eu sou tão esquecido que até... Galera! Aí ele aí Estamos no deck dos pescadores, hein? Bom, chegou aqui embaixo, tem dois decks. Pro lado esquerdo, o deck principal, o deck dos pescadores central. E do lado direito, o primeiro deck dos pescadores. Cada um tem um balanço, tem o seu coração, tem a sua rede. São decks diferentes, mas cada um tem a peculiaridade. Tem uns decks, esse deck aqui tem uma, uma rede ali do lado, você consegue fazer umas fotos bem legais de fora. O balanço aqui, aquele coração ali também que é móvel, você pode pedir para tirar, que eles tiram para você. Já o outro deck, o primeiro deck... Tem um coração também ali do lado, ele já é mais reto, né? Já não tem outras opções de fotos, já é retão assim. Tem a rede embaixo, cada um tem o seu estilo de foto, mas todos são tops, beleza? tudo de bola. Vamos nessa, partiu? hoje a gente vai escolher Bora. o primeiro deck? Aí, ó. É. Vamos embora! Tava falando aqui, Pedro, pra é. galera, que <risos> o, o meu alarme até pra beber água, eu boto alarme pra beber água. <risos> Eu esqueço de beber água, olha que doideira eu Só não esqueça a cabeça que é grudada no corpo Porque senão eu esqueci a cabeça também beleza, beleza? Aí ó, chegamos aqui no deck Aí mister aí ó beleza, Mister é brabo aí, toma conta aí de tudo aí É brabo Não, cara, a gente já foi ontem. Legal, é, é mais um dos dois, peraí. Olha, mãe, peixinho! Peixinho, Messias! Você consegue, devagarzinho, bem lentamente, se agachar e sentar e botar as pernas pra fora? Eu tô malha. Você viu, ele voou na, na, na minha direção, em cima de mim. Sem medo nenhum. A gente, já sabe, pode, a, gente, né? a gente sabe que a gente não vai machucar ele Ó, postura na frente Ó, mão aqui na frente Isso, uma perna pra frente e tá outra pra trás Assim, ó Isso, e as duas mãos aqui, ó Isso, e postura Aí, isso aí, vai Isso, é aqui, ó Isso, esse pé em cima e outro braço lá atrás Pode é esticar bem o braço Pode esticar mais o braço. Pode esticar mais. Pode mais esticar. Isso. Pode o cabelo um pouquinho do rosto. Tira o cabelo do rosto um pouquinho. Aê. Beleza. Foi. Isso aí. Costura. Ó. Vamos lá. Isso. Legal. Tem todo um trabalho pirarotécnico aí pra fazer. <risos> tá ligado? Tá lindo. Segura. cara é brada. Quem não tem a manha não entra não, hein. Gostei. Sobe essa perna sua isso. aí. Aí, vem. Aí, hein? Vai ir pra algum lugar aí, tirar foto de algum lugar aí. Vai lá, ó. Tira foto de algum lugar. Tirar foto lá de baixo, ó. Só um ali. Já viu o cocô comer. Peraí, peraí. Aí. Tem que repetir, cara. Tem que repetir. Eu não fala posso perder novo. isso aí de novo. Fala, fala de, de novo. novo, fala de novo. Ah, Agora... ah, é <risos> a água viva quando ela morre, ela é uma água viva, ela água ah, é morta. É a água viva quando ela morre, ela é água viva, ela morta. Essa foi boa, mesmo. É, Pedrão. Essa a gente ficou sem. A gente ficou sem. Gente tá mais... que que não, não. Top. Essa aí é a mágica da parada. Oh! Mano, eu queria que você ficasse, só que ao contrário, com a cabeça pra lá, pode ser? Viu? Show! Você Sim. quer fazer alguma sem blusa? Não, beleza. Ó. Óculos no rosto. Tentando agora, vai fazer, fazer uma. Na cabeça, na cabeça, atrás, tirar a foto do chão do deck agora. Ah, <risos> a perna tá certinha. <risos> aquele, aquele buraquinho ali, ó. E o braço ah, também. Lá. Ficou legal, ficou legal. Mantém isso aí. Essa pose mesmo, galera. É aqui que mora o perigo. É Aí que mora o que Aí, Vamos lá. Agora tem que achar o foco. Aí, ó. Porque não dá pra mostrar. Boa. Agora olha. Ih, será que dá pra mostrar aqui se eu fizer uma sombra? Não, cadê? Tá? Deu, ó. Legal, mostrou. Maneiro, hein? Eu fiz uma sombra. Agora olha pro lado. Aí, top, show foi, foi. Olha lá embaixo, ó. Aí que mora o rica catingarengo. Minha avó que cantava assim, minha mãe não. Ele catingarega, catingarega, catingarega, catingarega. Pode tá? Do mesmo jeito, tá? Nós estamos dentro desse buraquinho aqui, ó. Ao vivo. Minha mãe, minhas minha tias não sabem a letra da música, aí, aí fica assim. <risos> aí que mora o perigo de que eu tinha, né? Ó, aí tá colocando o braço lá em cima, na cabeça. Isso! E o outro braço, bota um pouquinho pra fora. Esse outro braço, aí, desse jeito. Eu queria que esse braço que tá na cabeça, que o cotovelo dele, dele ficasse pra fora também, ó. Aê! Isso! Quem não tem as mães, não entra, não. Pra você ficar... Isso! Subiu um pouquinho mais é. Lera. Só que bota, bota o, isso Bota o braço pra fora um pouquinho mais Aí, pra, bota pra fora mais um pouquinho Isso Isso, aí, aí, aí Pra poder abrir bem a rede, isso, perfeito Boa, olha pro lado agora Aqui você tem que indicar pra cá Um pouquinho mais Pô. Agora é falta no balanço aí, aí vai ter duas fotos Balancei, já... balance. Mas, assim, Você quatro suas aqui ela é o balanço Aí ó, um balancinho Legal Tira a foto no tá. balanço, pai. Vamos fazer uma agora parada ah. Fica bom em mim, é o formato do, do, do meu rosto. É, como é que ele tá, como é que ele ódio, né, aí, cara? Eu, eu sou louco pra dar óculos fininho assim, igual vocês estão usando. É. Minha cara é muito grande. Isso aí, galera. Estamos chegando aí no final do nosso vídeo. Aí, Pedrão, aí. Ó, povo, galera, finalizando nossa trilha, trilha 1. Tá bom? Curtiram? Top? Bom. Show de bola. Finalizou, passamos o dia junto aí, fomos um Arubinha de manhãzinha, pegamos nascer do sol lá, e agora trilha 1 um rolando. Vocês viram que um dia corrido, né? Puxado, né? Curtiram o vídeo? Gostaram? Então segue a gente aqui no Instagram, quer dizer, aqui no YouTube e lá no Instagram também. Segue nós lá, partiu Arraial Oficial. Fica por dentro de tudo que acontece em Arraial do Cabo. Dicas de lugar legal pra comer, pra se hospedar. Top demais. Curtiu mesmo? Gostou? Segue a gente aqui e fica por dentro também das novidades de todo vídeo que a gente postar aqui em Arraial do Cabo sobre tudo que acontece aqui na região também. Valeu, Curte, é nóis. Curte, comenta nós. e compartilha. Curte, comenta e compartilha. Tudo Almeida atrás aí eu fazendo. <risos> o o, o, o Zé do Nó. É nóis. Valeu? Tamo junto. Tá Valeu. Agora aí, ó. aí. ó. É, é aí, aí, aí, bem, ó. Cara, ó. Partiu, partiu, é. Você quer oh, partiu raial, o Arraial. Partiu o Arraial, pô. Bora, galera. Agora a gente vai passar pela...